Eu gostava de, de dizer que nós já pagamos só para uma, uma coisa chamada contribuição de solidariedade que foi criada no tempo da pandemia, pagamos 6,7, Estão nas contas que acabei é de apresentar, 6,7 milhões de euros. Para o Fundo de Revolução Português para o Fundo de Resolução Português, do eh, qual nós não corremos, é? nós pagamos para o Fundo de Resolução Europeu, esse beneficiamos, correto? E, portanto, nunca me ouviram nenhuma queixa relativamente a esta matéria. Relativamente a, ao, ao, às contribuições especiais para o setor bancário e para o, o Fundo de Resolução Nacional e para a contribuição de solidariedade, isto pesou, nas contas do Banco, 62.2 milhões. Portanto, tenho vindo a dizer que nós todos os trimestres, todos os trimestres, todos os anos, trabalhamos um trimestre para estas contribuições. Portanto, o que temos vindo não é, é, é lucros é, é, caídos do céu, o que temos visto é penalizações caídas do inferno. Quer dizer, é isto que temos vivido é, no, no, nos últimos anos. Portanto, não espero sinceramente que haja ainda mais, espero sinceramente que haja a, a, a coragem de corrigir este modelo, que é profundamente injusto e que penaliza os operadores que estão sediados em Portugal, que criam um emprego em Portugal e que pagam impostos em Portugal, e que tarda a resolver. Portanto, e que tarda, e cada trimestre tarda a resolver e tem consequências uh, naturalmente.